Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do o Canob, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é Alanius do Setup aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui, meu querido Alanios, para poder fazer um videozinho de Guilty Gear Strive, pois a nossa querida Jetco, que é a nova personagem aí que está chegando no jogo, vai ser lançada amanhã, galera, sim. E eles lançaram um vídeo ontem com um Starter Guide mostrando tudo da personagem, golpes e tudo mais. Então a gente vai mostrar esse vídeo pra vocês aqui, reagir e tecer também um pouco de comentários acerca do que a personagem é e como ela vai ser chata no gameplay, vocês vão ver. Mas antes, não se esqueça do likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alainio, deixa eu trocar aqui. Pra gente começar a ver esse negocinho mais delongas, porque o vídeo também era um pouquinho longo. Simbora ver qual é de Jack O. Manda ver. Ó, Starter Guide. Introducing Jack O. Jack O fights by summoning servants. Take control of the ever changing battlefield as you go on the offense. Olha, isso já é um problema. É. <risos> Entendeu? Porque você viu que ele falou que a luta dela é baseada nela ficar invocando esses bichinhos, né Lance? É, igual o Faust, fica jogando um monte de coisa na tela. Isso. Dela também, né? Pelo que eu fiquei sabendo, ela apareceu em outras versões do Guilty Gear, mas ela não conseguia chutar o bicho no inimigo. Então, tem um personagem que não apareceu no jogo ainda, que é o Venom, e pelo que eu vi, eles fizeram uma mistura do que ela era... Com o Venom, né? Então o certo. Venom, ele te o lance lá de colocar umas bolinhas no meio da tela e aí ele batia nas como se fosse jogando sinuca, sabe? Só que a bolinha ficava parada, voando na tela, assim. Ele batia e ela ia quicando, assim. Então. É que parece, a Jack ela ficou em cima disso, sabe? É, e o que ele tá mostrando aí são as diversas aplicações que a gente pode fazer com o Servants. Aqui eles já devem trocar pra um outro tipo de golpe. Mas mostrou ali. Que ela pode pegar, soltar ele, pode tacar no inimigo, usá-lo como projétil, entre muitas outras aplicações. É uma personagem que, como a Lance falou, é bem parecida com o Faust. Então ela vai incomodar num nível tão absurdo, entendeu? de longe com esses bichinhos dela? Eu acho que de longe de perto. Eu tô imaginando encostar no canto com, com esses, esses bichinhos né? de bagulho ali batendo junto, cara. Porque a coisa só piora, né? Vamos, vamos continuar vendo ali. Ah, entendi. É, ele tá explicando ali, né, Alanios, que gasta barra, aquela barra dos Serventes aqui, ó, para poder summoná-los. Mas quando você recupera ele, você puxa ele de volta, a barrinha volta imediatamente também. Só ó. que enquanto você tá invocando, ela já vai enchendo normalmente, né? Então, Exato. Só pra você encher mais rápido, né? um recurso que, bom, vamos lá. Você colocou ali, não serviu para nada sem encher barra de volta. Olha que beleza. Pouco roubada, né? ó oh. cara você faz <risos> ele atacar oh. é. meu Deus e eles fazem tudo junto é. ai so, na mão dela é também Ai, mano, eu quero jogar Defend com essa menina. <risos> olha isso daí, eu achei bug, mano. Mano, olha isso, mano. Ela cria uma barreira com o servente e não deixa o cara atacar, mano. E o, o cara estuda quando a acerta that. a barreira, velho. É. Olha isso, cara. <risos> e aí, da fia, esse é que <risos> Que e você viu que seria um comando de grab, né? Isso uhum. é um comando de grab, mano. Ó, uma contagem agora no servente. E ele explode. Ah, ele causa, ele causa Olha. dano lá. Pum! Olha! <risos> Não é pouco, cara. Cara, todos <risos> eles... Ó! Oh. Quase especial. Meu Deus, <risos> cara. Ó, você pode chutar o cara. Não é que maldade, mano. Ó, <risos> chutando os bichinhos, tadinho. Você viu que um bate no outro ali? Aham. Uhum. Pode ser cancelado uhum. com ataque especial. Ó. É é. Ah, tá. O especial dela: uhum. 50% de tensão. É normal, né? 50% é. da barra. É. Uma barra de especial, é. é. Então, você viu que tem frame de vencibilidade no começo, né? Sim. E eles falaram para tomar cuidado porque ele pode whiffar ali. Porque ela vem com aquele caixão, se o cara pular, ele sai fora. É, se tiver um pouquinho para trás também é. Mano, peraí, deixa eu entender melhor isso aqui do servente aqui nesse segundo especial. Peraí. Ele fica invencível. <risos> não é possível, mano, não é possível. on. <risos> Esse move grants a temporary buff to servants. um Um, buff temporário, um... mano. Eles não quando o Nossa, mano, eles ficam invencíveis, invencíveis por um período de tempo, cara. Ah. O cara não avança, <risos> velho. E além disso a barra de de, de, ser, de, ser, de servo ela enche <risos> mais rápido. <risos> you can mix the opponent up with her dust attack or throw once you're in close range if your opponent tries to provoke you from concerns, use the standing kick or boss standing slash as procs Olha ela uhum. pegando o bicho e andando pra cima com ele na mão e tacando, mano. Você sabe, eu, eu vi ontem o Max Dude comentando sobre ela. E ele falou uma parada que eu achei super real, assim. Ela joga igual o Gargos, mano. Verdade, hein, cara. Faz sentido. Lembra o Gargos que lembro. você ficava sumonando os bichos e batendo? Então, Pô, é a mesma lembro. coisa, mano. É a mesma coisa. Deu dois minutos de, de gameplay ali. O, o cara já não, não, não consegue mais fazer nada, tá ligado? Sim, cara. E aqui a gente tem um, um panorama geral, Alanis, ó, de todos os ataques que eles mostraram pra gente agora. Então, interessante, porque o gameplay dela é totalmente baseado nesses robozinhos que ela invoca, né? Nos serventes dela, vamos sim, dizer assim. Sim, o comando dela é enorme também, né? Sim, sim. Tem bastante Olha coisa. Olha de comando que tem, cara. É bastante coisa pra aprender ali, pra memorizar. Mas eu acho que se você dominar bem o que dá pra fazer ali, cara, ela vai ser chata demais. Vai. Vai ser muito chata de enfrentar. Eu tava até zoando o Kalil lá no grupo que a gente tem na do GG Strive que, pô, é, vai ser uma personagem que eu vou usar pra poder atormentar ele, entendeu? Ela vai ser pior <risos> do que o um Axel. É. Essa combinação aí dela poder gerar vários serventes, jogar e ainda a barrinha dela enche, ela provavelmente pode tacar mais, não sei, se tem um limite de 3 eu não escutei ali, ele falando se tinha um limite de 3, e você poder usar diversos tipos de habilidades com cada um deles assim, de usar escudo usar explosão pra poder causar mais dano você pode chutar o bicho no inimigo, você viu um momento que ele joga o servente nas costas do cara, ele faz um combo o servente ataca, ela vai e o combo, mano uhum. ela, ela é usada até dentro de string da própria personagem, os bichos exatamente, eu, eu acho que essa personagem é um, tem um potencial muito grande, cara eu, eu entendo que ela vai ser tipo o Zato Só que bom Não que o Zato seja ruim Mas acho que vai ser uma versão melhorada do, do Zato ali Sabe quem que eu acho que vai gostar desse personagem? Que é pro player? Sonic Fox. Aham, uhum, ele mesmo. Por tudo que a gente tá vendo, ela tem muito setup, entendeu? Muita coisa de setup pra poder fazer. E isso a gente sabe que curte pra caralho, mano. É só ver o Joker é... do cara. E é um tipo de gameplay, dicas de passagem, porque tem estilos de jogadores diferentes, né, mano? Tem aquele cara que gosta mais de ser rushdown mesmo, de botar pressão o tempo inteiro, tipo um ninja killer da vida, que faz isso com maestria, dicas de passagem, que o cara tem uns reflexos muito absurdos. E tem aqueles que gostam mais da retranca, de ficar mais de buenas, assim, né? Mais no canto e pá. E tem aqueles que gostam de ficar fazendo setups, que são as traps, né? As Armadilhas é. e tudo mais, que você simplesmente não dá opção pro cara se mover. E isso, aparentemente, pelo que a gente tá vendo, é o que a Jack O vai fazer. Então esperem muitas dificuldades aí, né? Pra poder enfrentar essa personagem. <risos> eu já tô prevendo, Alan, sabe o quê? Eu xingando o Maicon é. em live de novo. Ele é um cara que domina rápido, né? A gente jogou diversas vezes com e a gente viu o quanto que ele aprende rápido os personagens ali. E eu acho que ele vai, vai tirar muito do, desse, desse boneco rápido demais aí. O Maicon, galera, pra quem não sabe aqui no YouTube, é um brother nosso, um amigão nosso aí, que uh, participa das nossas lives e joga Guilty Gear, joga jogos de luta em geral. O cara é foda. Eu apelidei ele carinhosamente de cretino nas lives, por conta disso. <risos> Mas é isso daí, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho mostrando a Jack O, agora todos os detalhes, a personagem que já sai amanhã, cara, no Guilty Gear. E com certeza a gente vai fazer live pra poder mostrar a personagem em ação. Então acessem a nossa Twitch, que vai estar aqui embaixo no comentário fixado, pra vocês não perderem essas lives, né? Que são bem divertidas. E vai rolar sorteios Muito em breve pra vocês, pessoal A gente vai fazer uma enquete lá de pop funks Que a gente vai sortear e tudo mais Então não deixem de participar, é sempre muito bacana Deixem suas opiniões aí, a gente vai adorar ver de cada um E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não perder a dos próximos vídeos, galera Vamos ficando por aqui, um beijo, ó Gostou, seu doce, mandou o esquerdo e direita de cada um de vocês Até mais, é, vamos! Oh,